anos atrás todos os países já tinham um ginásio como tem aqui em Brasília. Há 20 anos atrás todo mundo já tinha isso. A gente tem um aqui, tem um no Rio de Janeiro que a gente não pode usar. O ginásio é o coração nosso do Salsa. Aqui a gente ganha muito tempo e, e o mundo inteiro hoje já sabe que sem isso aqui praticamente fica difícil chegar no, no, no nível bem alto. Aqui a gente ganha tempo, não precisa entrar na água, sair, se enxugar, subir a escada. Aqui é a cada três que eu faço aqui eu faria um na água.